Bruxa filmada em floresta assombrada. Demônio corrói o corpo de pessoa possuída a deixando em carne viva. Fantasma de mulher atinge pessoas no Japão e muito mais. Do paranormal, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Prestem bastante atenção nessas imagens. Um homem estava filmando um matagal, mas há 10 segundos aquela mulher não estava ali. Repare que a mulher está com os seios de fora. E você, teria coragem de se aproximar para saber quem era ela? Uma pessoa estava perdida em uma floresta na Finlândia quando de repente encontrou algo que parece ser uma toca. Ao se aproximar, viu que haviam muitas coisas estranhas penduradas como parte de um ritual. Foi neste momento em que uma pessoa com uma capa foi vista correndo no meio da floresta. Seria essa pessoa uma bruxa ou alguma criatura como no filme Pânico na Floresta? Eu espero que seja a primeira opção. Este vídeo foi gravado por um homem que tem ouvido vozes e arranhões vindo de seu porão e várias coisas estranhas vêm acontecendo pela sua casa. E para tentar entender, ele pegou sua câmera e foi até lá embaixo investigar. Em um determinado momento, ele encontrou algo incomum. <risos> Foi quando ele se deparou com algo indesejável, ele encontrou uma velha com um rosto assustador. nesta floresta, vemos um homem espionando um grupo de pessoas que parecem estar fazendo uma espécie de ritual muito estranho. Enquanto um homem filmava, um deles parece ter percebido a presença do intruso. Foi quando ele disse algo. Foi quando de repente ele veio correndo em sua direção. Todos nós sabemos o que pode acontecer com o um intruso ao ser pego espionando rituais de magia negra. Os rapazes estavam explorando uma floresta com a ajuda de um drone, eles estavam filmando algumas casas abandonadas, foi quando inesperavelmente eles viram algo estranho, uma bruxa andando com uma vassoura nas mãos no meio da floresta, ela tentou se esconder dentro de uma casa, em alguns momentos dava para ver a bruxa pela janela. Ela tenta fugir pela floresta e em determinado momento até tenta se esconder atrás de uma árvore. De repente ela ressurge e solta algo obscuro pela vassoura como um golpe de magia. Seria isso uma bruxa real? No Japão, um grupo de pessoas estavam sendo apresentadas pelo supervisor ao seu novo ambiente laboral. Por algum motivo indeterminado, todos começaram a se sentir mal ao mesmo tempo. Enquanto eles sofrem uma convulsão, eles espumam pela boca. Ao rever as imagens vemos a presença do espírito de uma mulher sombria regindo toda a situação. continua comendo as pessoas vivas aos poucos. Uma possessão demoníaca não pode passar de sete dias, pois caso isso aconteça, a pessoa vai entrando em estado de decomposição. A carne vai sendo comida até restar só o farelo dos ossos. Detalhe, a pessoa vai sentindo toda a dor da decomposição e só para de sentir depois que o último osso é esfarelado. Os rituais não têm sido suficientes para afastar o mal que assola essas vidas. Mas a bruxa permanece a todo momento do lado das vítimas dando carinho e assistência. Mas algo me diz que esta bruxa tem alguma relação com o que vem acontecendo com essas pessoas. <risos> seharusnya dia sudah dimakamkan tidak seperti ini karena kamu mengasainya pergi saya tidak akan pergi sebabkan kamu saya akan musnahkan kamu Um professor estava dando aula em uma escola quando de repente todos os seus alunos desapareceram. Ele ficou apavorado ao ver uma cópia bizarra de si mesmo na sala de aula.